Gosta tanto de pipoca doce como eu, seja de carrinho de rua ou de cinema e você quer aprender de uma maneira rápida e fácil, então confere o vídeo. pessoal do outro lado, tudo beleza? Eu sou o Tabo e vocês estão aqui no Leite com Biscoito. Pipoca doce é uma das coisas que eu mais gosto, então geralmente quando eu vou no cinema aqui da minha cidade, eu compro pipoca salgada e compro pipoca doce. E se ela não for colorida, ela não tem a mesma graça das outras. Parece que se ela não é colorida, ela não tem aquele gostinho especial, sabe? Gosto de infância. Eu tenho uma amiga que ela sabe fazer essas pipocas e eu pedi pra ela me ensinar como faz pra poder mostrar pra vocês. Não é nada muito complicado, só tem que usar as medidas certas dos materiais corretos E você colocar corante pra deixar ela muito mais divertida Eu gosto muito desse doce Acho que a gente pode chamar de doce, né? Porque mesmo que a pipoca seja doce salgada, ela é doce, enfim Eu gosto muito desse doce e eu achei legal trazer pra vocês e mostrar como faz Nada melhor que um dia frio como hoje, uma pipoca doce, filmes no sofá e todos os seus amigos reunidos Então confere o vídeo Pra essa receita a gente vai precisar de uma medida de milho uma medida de açúcar uma medida de água e uma medida de óleo Coloquei todos os ingredientes em uma panela. Os ingredientes devem estar na mesma medida, ou vai dar cagada. Usei meio copo de cada ingrediente. Para esta receita, eu uso uma panela velha. Para caso de grudar açúcar ou queimar, não tem muito problema. Pinguei corante comestível para deixar a pipoca colorida. Eu vou mexendo tudo até a primeira pipoca estourar. Eu tampo a panela para não ser acertada por aquelas pipocas voadoras. Depois eu chacoalho tudo até que todas as outras pipocas estourem. Quando tudo estiver estouradinho, eu coloco rapidamente uma outra vasilha. Senão, acaba grudando tudo na panela. E se você quiser deixar ainda mais gostoso, coloca um pouco de leite condensado em cima. É isso aí, pessoal. Eu realmente espero que vocês tenham gostado dessa receita. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. E graças a minha amiga, hoje em dia eu sei. Então, Mirella... Muito obrigado por me ensinar a fazer essa receita Dúvidas, sugestões e comentários deixem aqui embaixo Não se esqueçam de curtir a fanpage do canal, me seguir no Instagram e me seguir no Twitter Deixa seu joinha maroto, isso me ajuda muito na divulgação E se você ainda não é inscrito, então corre lá se inscrever É isso aí, até a próxima e falou! E pra finalizar e deixar tudo ainda mais maneiro, eu coloco muito sangue nele E pronto, tá aí seu coração pra assustar a galera